E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ender Lilies Metroidvania é sensacional para PC e consoles É muito bom mesmo, viu? a gente tá meio atrasado na gameplay, mas vamos lá jogar mais uma área Bom, no último episódio de Ender, Ender Lilies a gente conseguiu aí a relíquia... Habilidade, isso, a gente conseguiu a habilidade do Ancião, que nos permite dar uma pancada boa E a gente vai, a partir de agora, usar ele como ataque e derrota os inimigos muito mais rápido e hoje a gente vai atrás da bruxa para isso a gente voltou naquela bifurcação inicial onde a gente de decidiu qual que era o me melhor caminho e realmente é, primeiro tem que ir por cima e agora vamos aí enfrentar essa área que os inimigos são um pouco mais pesados só um tanto de vez que tem que bater Meio que sacou o bicho. Tem muitas coisinhas. É legal quebrar os vasos e tal. Nossa, nossa, veneno. Quase, quase, hein? Quase, quase. Deu ruim. Beleza, de volta à Floresta das Bruxas Vamos avançando aí com calma Um pouco mais de calma que antes Primeiro derrotar os inimigos que estão no chão São um pouco mais complicados Esses que voam Tá dando certo. Explos de nível significa que temos mais dano. Eu vou procurar por aqui um banquinho. Se não me engano, se jogar o bicho na água, eles morrem instantâneo. Vamos avançando aí, tem bruxas, bruxos Ixi. Beleza, revolcamos o bicho na pancada Bom que com a pancada do ancião, você arremessa os inimigos longe Tomamos um pouco de dano é bom comer um suco, tomar uma poção Como a gente subiu de nível, nossa pancada está um pouco mais pesada. E, finalmente chegamos aqui no save. Eu lembro dessa flor, muito bom. Eu vou... Vai parecer que eu estou rushando as áreas, porque na verdade a gente está... O que aconteceu? As áreas são enormes e elas têm que ser revisitadas depois. Então, não adianta muito ficar explorando no early game, quando você não tiver mais para onde ir, aí sim é necessário uma exploração melhor. Mas aqui eu vou atrás um chefinho, um desses chefinhos opcionais. A ver se a gente consegue derrotar ele. se não me engano, aqui aparece um primeiro inimigo vaso tá meio incerto aí do nosso sucesso As duas pancadas é o ideal ali. Não, não, não, não. O bocado, hein? Tá se protegendo aí com veneno. Eu acho que isso aqui é um... Do um nos primeiros vasos inimigos. inimigo dá uma olhada, dá uma olhada nisso a gente não vai mexer com isso agora não, viu vamos lá, pegar mais um habilidade de Conjurador de Fung é rápido conseguimos estuná lo sai do veneno, sai do veneno Toma mais uma pancadinha pronto subimos de nível e aí mais um pouco poderíamos encontrá-lo vamos purificar e a gente pega pra gente aí mais uma habilidade sensacional se eu não me engano são 36 habilidades Total no jogo Por causa de amor Tem que cair rente aqui Isso Aqui, vamos quebrar os vasos Aê Pegamos vestígios de lódia Com isso aí a gente consegue fazer upgrades nas nossas habilidades Agora, com o que a gente tem de HP, a gente não consegue ir muito longe não, então a gente vai voltar a sentar no banquinho, depois a gente volta a avançar. Habilidade nova, cria uma névoa tóxica, vamos mexer com o sinal. Fortalecer quem? O ancião, né? Para fortalecer ele uma vez. Deixar a pancada dele bem pesada para derreter os chefes muito importante derreter os chefes Essa parte aqui da bruxa Ela é cheia de... Puzzles, será? Será que o puzzle lá? É uma boa? esse aqui escapou não sei como passou no cabo do, do martelo mas é uma área toda fechadinha né então, exige aí uma, uma certo exploração para decidir Serve para fazer upgrades também Protótipos de, de bruxa. A gente vai enfrentar mais pra frente o chefe dessa parte aqui. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade no cenário, eu confundo o que pode com o que não pode passar. era bem aqui que a gente queria ter aqui, o ideal antes é abrir a porta, talvez vamos falar um suquinho, a gente tem que abrir a porta, por quê? um fragmento de amuleto. Mais pontos de vida. É muito simples. Se a gente não abre as portas, depois se a gente... Se dá ruim... Tem que fazer todo o contorno, né? Bom, o ideal é abrir bem o caminho antes de avançar. Pronto. Agora sim a gente pode ir descendo. Tem agora uma mecânica nova, que é esta água. Vamos aqui. Os inimigos você sabe certinho quando eles vão soltar magia, porque eles, eles todos eles têm uma barra uma barra de energia mostrando o que, que vai acontecer com certeza que aqui tem um banco já é bem servido de banco essa parte Você não tem queixa sobre isso tá salvo? será que tá salvo? Tem tenho que clicar em salvar acho que tinha que ter salvo desde o começo a gente tá jogando todo esse tempo sem salvar que beleza a gente tem uma porta um acesso a uma outra área Não é o ideal, acho que explorar aqui agora não tem porquê. Mas eu tô indo por, por burrice. Meu Deus, tem homens um sereias. Não sei vocês notaram, mas a gente não consegue atacar dentro da água. Ainda. ainda. eventualmente será possível ah, não, não não não se foi não partiu. Muita, muita coisa aqui Nossa, olha esse bicho Definitivamente não é o momento de vir aqui Mas vamos teimar por... Assim, né? Mas quase, hein? Tá com cara de chefe isso aqui quase aqui é um daqueles bichos ali em cima tem outro <risos> rapaz é difícil hein aqui o que temos aqui corrente maligna Faz com que a gente possa carregar mais itens. Uh, conseguimos com muito custo. Agora a gente quase não tem HP para voltar. Nós sentamos aqui no banquinho. A gente tem as relíquias. E a gente só tem uma relíquia, mas tem quatro espaços, né? É isso. <risos> uma tragédia o número de relíquias que a gente tem por enquanto. Se não me engano para ir pro chefe a gente tem pulado aqui. Pulado direito do banquinho. Essa água aqui é tóxica, o ideal é você não relar nela. Vamos lá, a gente tem que abrir essa parte para aquele elevador ali. Ó, é possível golpear os inimigos através das paredes, viu? diferente do Dark Souls onde você só toma desacerto que você pode fazer o inimigo tomar um desacerto também vamos por cima atenção é abrir aquela porta que vai precisar de um... Outra coisa que a gente não tem não é o momento. Não não não, não, não, não, não, não, desculpa. Conseguimos ir com algum sacrifício passar dessa parte aqui meio joado. Eu não muito sacar os bichos no. Perfeito. O ideal mesmo é ir toda essa parte para a direita, para depois voltar para a esquerda. Com mais calma. Pera aí, a gente tá fazendo coisa errada. <risos> a gente foi muito para Muito pra cima. Uhum. Muito bem. Aqui tá o elevador e já.. O corta caminho. O que a gente vai fazer então? Vamos sentar no banquinho e depois voltar aqui. Ou é muita covardia? É muita co covardia, né? A gente ainda tem uma poçãozinha. Vai sobrar, né? Rapaz? Muito bem. Essa, esse quadradinho aqui eu acho que é enjoadinho. Aqui água normal então. Pode ir com tranquilidade. Por enquanto. Tem aqueles, aquelas águas que te levam pra cima e pra baixo. A gente ainda não. Falta muita coisa pra gente. homens sereias aqui, só corre deles porque é muito dano, você não consegue fazer nada por enquanto, né? por enquanto, não é possível ah, corre disso aqui deixa pra lá, isso aqui é uma parte muito esquisita porque não dá pra passar mesmo, viu? temos aqui uma florzinha sucesso ai minha nossa o que que eu fui fazer uff uh, deu tudo quase certo Bem difícil esquivar isso aqui. Vamos ver onde a gente abriu. Não foi aqui. Então a gente tem que ir lá para cima. Deve ter sido aqui. Isso. Feito. só o dano, olha o dano Eu Vou botar pelo menos uma delas O que dá o dano inicial é só a pancada, então depois você pode encostar nisso aí sem problemas oh! Outro cam corta caminho aberto, aqui a gente já tem um save que bom Vamos ver se dá pra fazer mais um upgrade no ancião hum. Vamos fortalecer aqui o ancião Por favor, isso Deixar o um ancião enorme de forte Agora a gente já vai pro chefe Que fica aqui, aqui mesmo Não é uma chefe fácil, eu acho Eu me lembro Vamos lá Vamos equipar o gavião e bora. É bem bonito, olha. Ela é bem rápida. Olha lá, a gente não consegue acertar lá. A fase tomar o um suco para ir para a próxima fase. Olha só que ela aprontou. Está indo super bem. Talvez não tão bem quanto a gente imagina que estiver assim. Hum, terceira fase Agora que a coisa fica complexa espama ela, vamos até a, a freira Agora a saia dela dá um dano também Tá vendo? A teleporte E agora hein? Não tem mais nada Olha, conseguimos derrotar ela de primeira Quase sem HP, né? Mas pegamos. Muito bem, vamos purificá-la Sempre tem uma historinha A gente tá lendo, olha que milagre! A organização de magia acabou caindo. É o único lar que me esforcei em proteger. Tudo o que conquistei até hoje foi destruído. Arrisquei tudo para proteger aquela garota. Blita, espero que pelo menos você esteja bem. Foi minha primeira e única amiga que tive. Eu me lembro até hoje, do dia que livrou minha mãe do sofrimento, do dia em que Flita se tornou a sacerdotisa branca da fonte. Não posso mais devolver o tempo precioso que tomei dela, mas continuei a pesquisa para aliviar um pouco o fardo que a sacerdotisa carregava, só espera de coração que não tenha sido tudo em vão. Espero que a magia que desenvolvi resista Não resistiu Verdade. Mesmo que seja apenas agora, enquanto proteja esse lugar até que a chuva passe é. Fiz tudo pensando nesta hora, neste momento Tadinha da, da Bruxa, né? Tadinha todos os personagens, uma grande desgraça, né? Olha mágica possibilita se mover Esquivar e atacar na água é tem o tutorialzinho. Embora inconsciente a barreira não cedeu. Espero que possa descansar em paz. Legal, né? Agora com esse upgrade, poxa, a vida melhora, hein? Consegue explorar todas as partes aquáticas. Que antes eram impossíveis de ser exploradas. aqui, acho que logo de cara já tá pra ele Não é todo ataque Que funciona de d'água, certo? Tipo, o gigante, ele não funciona Mas o menino O menino funciona O gigante, o ancião, o ancião Olha onde a gente saiu Vestígio de dor Lembra que a gente correu disso aqui? Deu uma, uma vergonhosa fugida O interessante é que até então a gente não conseguiu encontrar mais nenhum... Nenhum objeto para equipar a pena olha só o que a gente encontrou, vamos ser mais agressivos, porque sim, Livra da Bruxa, ó. pegamos uma relíquia aqui, tá bom, tá bom, deu quase tudo certo, chegamos no banquinho aqui com segurança. Vocês vão ver aqui, tem mais uma habilidade né? da Irene, a bruxa, arremesso de um orbe mágico. A gente tem a relíquia agora. Livro da bruxa, aqui para o espaço. Acelera a movimentação dentro da superfície da... dentro ou na superfície da água. Legal. né É isso então pessoal, por hoje é isso. Desculpei o nosso atraso nessa gameplay. É, a gente está com umas complicações aí, podendo gravar com um tempo limitado. Fica assim, gostou? Tá aí mais um pouco de Ender Liris. Gostou do vídeo, deixa o um like. Se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e Esse é um jogo indie e um Metroidvania. E eu recomendo. Deixa um comentário para gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Mesmo que, às vezes, não faz parte do contexto, a gente responde. É, e é, fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.